Meu nome é Diego Ferreira, eu represento a empresa Viali de bike entregas aqui em Brasília e esse dia é realmente poxa, muito especial, é um dia que, que a gente tem que comemorar mesmo, tem que trazer essa, essa ideia para a rua para as pessoas realmente entenderem né, a importância de ter um dia como esse, um dia que, sem o uso de carro porque existem outras formas de mobilidade e principalmente também está trazendo esse assunto à tona para a gente ver os problemas que a gente tem né, da mobilidade aqui, principalmente em Brasília. É... Interessante que muita gente se reuniu, né, muitas pessoas vieram de diversos locais, das satélites, para vir aqui até o centro que é onde mais se concentra o pessoal a trabalho e tudo mais. Então muita gente utilizou o bike. Né, hoje assim, a rede de ciclistas se conversou e realmente teve muita gente utilizando a bike para vir para cá. E realmente a mobilidade é um tema que a gente precisa trazer cada vez mais, com mais força com mais discussão, porque não é somente a infraestrutura de uma ciclovia, mas envolve segurança, envolve saúde, envolve uma série de agentes públicos e também os privados que podem entrar para fomentar um pouco mais isso. Então é de extrema necessidade, Deus dia, se ele pudesse ser todo mês, a gente ter algo desse tipo seria fantástico. Mas uma vez por ano, a gente já está conseguindo fazer esse bom barulho porque realmente a gente precisa.